Eu estava refletindo acerca de uma fala, de uma líder, de uma denominação neopentecostal em que, pela qual a mesma, de certa forma, contemporizou em um eufemismo terrível a respeito do, da prática do homossexualismo. Eu sempre parto daquela velha máxima que Deus ele não é contra o pecador, Deus não odeia o pecador. Ele odeia o pecado E nós bastamos, basta nós olharmos no que está escrito em 1 Coríntios No capítulo 6, a partir do versículo 9, por aí Em que Deus é categórico, enfático Ao falar sobre certos comportamentos Que com certeza não herdarão o reino dos céus Entre eles estão os adúlteros, os efeminados, enfim a questão é que houve tantos que defenderam e existe, infelizmente, uma deturpação tão grande no meio cristão. O próprio conceito de coordenanças como bispa, reverenda, eu não sei que base encontram isso para as Sagradas Escrituras, pastora, apóstolos enfim. Mas a questão agora não é essa. Eu, essa questão me fez lembrar de uma antiga canção de um cantor chamado Neymar Mato Grosso. E por incrível que pareça, se fosse na época de hoje, ele seria cancelado por causa dessa canção. A canção, o título dela é Thelma, eu não sou gay. E ela, de certa forma, ela é um pouco irônica, apesar de que ele tem lugar de fala para isso. Mas fala porque aqueles que defenderam o que está nas Sagradas Escrituras foram taxados de homofóbicos, de discurso de ódio, entre tantas outras coisas. Eu creio que não é uma coisa e nem outra. A grande realidade é que nós, com certeza, fazemos apologia ao que está é escrito nas Sagradas Escrituras. Houve líderes que disseram que a Bíblia nem tudo é Deus. É um compêndio sobre as palavras de homens que falavam sobre Deus. Na minha concepção, a Bíblia é a palavra de Deus. As Sagradas Escrituras é a palavra de Deus. Timóteo, 1 Timóteo, não sei se é 1 ou 2, me vem à memória agora, no capítulo 3, acho que é 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 16, testifica que toda a escritura é inspirada por Deus, ela é apta a discernir, retaguir e vai por aí afora, elas nos disciplinam, nos ensinam, então se toda a escritura é inspirada por Deus, Deus é, foi feita com a quiescência de Deus, o próprio Cristo disse já no capítulo 5 do Evangelho de João, escrito por João, cuidar de examinar as Escrituras. João 5,39, são elas que falam, elas que testificam sobre mim, são elas que falam da vida eterna. Então não há como descentralizar, não há como apagar esse ou aquele texto. Para mim a Bíblia é um funil em que cada palavra, é direta ou diretamente. Passa por Jesus Cristo, ou melhor dizendo, Jesus Cristo é um funil por onde toda palavra acaba fazendo parte dela. Mas como estou falando sobre essa polêmica, eu digo que o cristianismo ele não defende o homossexualismo, porque ele preconiza um relacionamento heterossexual profícuo e fecundo. Com tudo isso, nós também, nós, de forma alguma, devemos partir para um discurso homofóbico discriminando, segregando, enfim. A grande realidade, o que importa é que sejamos sempre categóricos, renitentes em salvaguardar o que está escrito nas Sagradas Escrituras. Não vou nem me ater ao texto do, da pecaminosidade do homem, quando o homem se tornou inimigo de Jesus Cristo, logo no, de Deus, logo no início do primeiro capítulo do Livro de Romanos, que o homem deixou o curso natural das coisas, e se informou de paixão homem para com homem. Mas Deus os lançou as suas próprias impurezas, enfim. Deixa eu ler aqui para ficar mais dentro do contexto, para não ficar uma coisa vaga. Isso aqui é a palavra de Deus. Não adianta dirimir o que quis dizer Paulo a respeito disso. Semelhante também os homens deixaram as relações sexuais naturais com as mulheres inflaram-se de sensualidade uns para com os outros, homem com homem, cometendo indecências, recebendo em si mesmo a penalidade merecida pelo seu erro. E segue por aí afora, não só em Coríntios, mas em vários textos. Agora eu creio sim, colocando dentro da palavra que todo aquele, seja ele homossexual, seja ele adúltero, como está escrito em primeiro na primeira carta escrita aos Coríntios, no capítulo 6, seja efeminados, seja sodomitas, seja adúlteros, seja ladrões, seja quem for, a partir do momento em que se humilha diante de Deus e pede perdão, e clama pelo sangue de Jesus, esse sim, herdará os céus e terá a vida eterna. Porquanto... Até mesmo aquele que cantou Telma, eu não sou gay É uma música que a letra diz Que o que falam de mim são loucuras Meu bem, eu parei Enfim, eu não vou cantá-la aqui Mas vou dizer uma coisa A grande realidade Que se ele e todo aquele que quiser Estar junto com Jesus Cristo É necessário que se arrependa É necessário que renuncie a si mesmo Jesus disse Aquele que quer seguir-me Negue-se a si mesmo, toma cada dia a sua cruz e siga-me. E seguir a Cristo é renunciar ao próprio eu, e com esse eu as paixões da carne. Bendito seja o teu santo nome. Amém.